Olá, a Câmara de Dirigentes Logista de Mafra e Rio Negro divulgou o calendário com horário especial de Natal para o comércio em dezembro. Os horários especiais começam no sábado, dia 4, e vão até 24 de dezembro. O atendimento volta ao normal entre 27 e 30 de dezembro. Para conferir a tabela completa de horários, acesse o nosso site. E que tal fazer estágio na Kazan A estatal abriu vagas para Mafra em mais oito cidades em Santa Catarina. Em Mafra, o estágio vai ocorrer no período da tarde com quatro horas diárias. Os interessados podem acessar o Rio Mafra Mix para enviar seus currículos. E para fechar, um guaxinim da espécie mão pelada foi resgatado na manhã de hoje na Vila Inverte, em Mafra. O animal estava na rua Ministro Calógeras, onde foi capturado pelo corpo de bombeiros. Ele não apresentava nenhum tipo de ferimento e foi solto em área de mata nativa. Continue ligado em nosso site e fique sempre bem informado. Amanhã voltamos com mais notícias...